What's up everyone? Not, I'm not Peter McKen. Olá pessoal, no vídeo de hoje vou lhe ensinar como fazer livestream para vários canais simultaneamente sem ter que pagar um tostão. É exatamente o que ouviu, sem ter que pagar nada, grátis, na borla e free. Deixa rolar o intro. Sejam bem-vindos de volta à alta definição poética. O meu nome é Emílio Tavares Lima, sou escritor, poeta e comunicólogo. Neste canal, falamos da literatura, mas também da tecnologia de informação e de comunicação, pelo que, se ainda não é subscritor do meu canal, por favor, subscreva, carrego no sino para ficar à par dos próximos vídeos. Entretanto, sem mais demora, vamos ao tutorial de hoje. Vamos a isso. Para isso, eu vou partilhar o meu ecrã consigo. Para poderem acompanhar passo a passo o que vou fazer. Vou ficar neste cantinho, acho que estou de um bom tamanho, como costumo dizer. Ok, brincadeira à parte, vamos a isso. Primeiramente, vamos ter que instalar o OBS. OBS é Open Broadcaster Software, o programa que nos permite gratuitamente fazer live stream para múltiplas plataformas, neste momento, antes fazia apenas para uma plataforma já fizeram a atualização e é essa atualização que vem revolucionar a forma como a OBS faz livestream neste momento entretanto vou mostrar primeiramente terá que instalar a aplicação aplicação para instalar OBS vamos para aqui abre o browser e aqui no browser basta a escrever obsproject.com ou ponto .com aparece a essa página é essa aplicação que precisamos instalar e é utilizador de Windows, Mac ou Linux tem todas as opções aqui é só escolher a sua opção chama a atenção a um pormenor que é importante Neste caso, instalar a versão mais recente para poder utilizar ModeStream Plugin. É fundamental instalar a última versão. E a última versão é a versão 26.0.2, que é esta versão aqui mas como tenho o programa não vou fazer o download tudo que teria que fazer é fazer download e depois instalar o programa não vou instalar porque já tenho ok fecha aqui e outra aplicação de que irão precisar que vamos instalar multiple stream plugin e como fazemos isso exatamente ao mesmo tempo abrimos o nosso browser e aqui no browser vamos pesquisar pelo OBS outra vez está aqui OBS multiple RTMP Output Plugin é esta aplicação que vamos precisar instalar abrindo o link traz-nos exatamente para aqui nesta página vamos precisar clicar aqui Go to downloads. ao clicar nesta página leva-nos automaticamente para mais uma outra página vamos descer scrolling down do lado direito baixa até aqui e é este o link que precisamos OBS multi RTMP para Windows no meu caso se for utilizador de se for utilizador de Mac seria também o mesmo processo para Mac ok clicando aqui automaticamente vai fazer download e fazendo o download temos que instalar a aplicação dentro de OBS Studio e depois vamos ter que reiniciar o computador, ok? Vou supor que já tenha instalado o programa. A tanto o OBS como o MultiStream Plugin ao instalar conseguem ver aqui do meu lado esquerdo tenho esta aba que diz multiple outputs é nesta aba depois de instalar OBS Multstream Plugin aparece essa janela é nessa janela que vamos adicionar os canais para eu fazer tem que clicar aqui por exemplo ao clicar abre-nos a janela e aqui escrevemos nome da plataforma onde queremos fazer, -st uh, fazer stream para Se imaginemos que quisesse fazer streaming para Instagram teria que escrever aqui Instagram e ir buscar chave de transmissão numa outra aplicação de que já vos mostro daqui a nada ok vou fechar essa janela eh, e mostro-vos a partir daqui tenho YouTube Facebook e Instagram perfeito instalado e feito conexão com YouTube Facebook vou-vos mostrar agora como fazer a conexão com o Instagram tecnicamente falando exige mais tecnicidade porque é uma aplicação onde não utilizamos o Canva na posição normal que é horizontal ou seja 19,20 por 10,80 mas é uma tela invertida ou seja o contrário 10,80 por 19,20 já vos mostro a diferença ou seja conseguem ver uh, no Instagram Livestream passa na posição vertical, ao passo que uh, no YouTube ou Facebook passa uh, na posição horizontal, quando estamos a fazer no computador, ok? Agora, qual é a aplicação de que precisamos para fazer a conexão entre OBS com o Instagram, como se estivéssemos a fazer live a partir do telemóvel, ok? Para isso, vamos precisar, por exemplo, Yellowdack, ou InstaFeed para Instagram terá que criar o broadcast e copiar o Stream Key okay? ou chave de transmissão e como fazer isso InstaFeed é esta página ok tudo que precisam esta página é o InstaFeed vão ter que fazer login go live no Instagram para poderem realizar essa operação já viram aonde ir buscar a chave de transmissão para fazer live stream no Instagram e agora o passo seguinte vou vos mostrar como ligar o Facebook e também YouTube estando na sua conta basta carregar aqui no live stream go live vai nos permitir criar uma chave de transmissão é essa a chave de transmissão que precisamos para ligar ao BS com mas podem fazer isso uma única vez no um Facebook e criar tornar a chave persistente para no entanto das próximas vezes poss possa ser mais fácil e mais rápido sem ter que fazer essa, esses passos todos e aqui é só copiar a chave uh, o stream server mas a chave é esta está omitir a chave porque se alguém tiver essa chave consegue fazer a stream a partir da sua conta então vamos copiar e manter a chave secreta e voltar para o OBS neste caso para OBS e abrir aqui a conexão com YouTube e colar a chave aqui embaixo ok vou fechar porque tinha a chave revelada aqui Entretanto, assim sucessivamente fazemos também com o Facebook, aqui por exemplo, tenho a chave do Facebook, é uma chave persistente que posso utilizar, mas para vos mostrar exatamente como é que se faz, vou aqui ao Facebook por exemplo e faço login na minha página e vou criar um novo live e também a partir de a partir desse momento ao criar live vou aqui na minha página clicar no live se clicar aqui no live automaticamente dá-nos a possibilidade de gerar a chave É aqui que devem vir para criar uma chave de transmissão e essa chave de transmissão copiamos também aqui Стримки okay, stream key copiamos e voltamos ao OBS aqui no OBS colamos a chave aqui e carregamos ok já viram como ligar o OBS ao YouTube Facebook e Instagram é fundamental tenhamos em consideração a diferença que já vos tinha referido entre a tela vertical e a tela horizontal mas como é que vamos fazer live para os três sabendo que uma das plataformas irá transmitir apenas na vertical entretanto se se considerar que o foco deve ser, por exemplo, no Instagram, que tem limitações, então vamos criar uma arte para suportar e explorar as zonas laterais de que não vamos utilizar no Instagram. Ok, chega de conversa, eu vou vos mostrar a prática o que podemos fazer. Eu criei uma arte de a nossa imagem no meio para que possamos aparecer na tela do Instagram com perfeição. Entretanto, exploramos as partes laterais para a publicidade e assim no YouTube ou Facebook vai aparecer a nossa câmera no meio e, de, e as outras informações na parte lateral. Não preciso minimizar a minha tela neste caso, ok. Vou-vos mostrar, entretanto, o overlay que criei, ok. Uh, automaticamente fica assim: deixa tirar, deixar a partilhar a tela. Conseguem ver neste momento a arte que criei e assim. Conseguem ver da parte lateral no YouTube e no Facebook, e no Instagram, a parte central é apenas o que aparece. Vamos experimentar, fazer live nessas plataformas para poderem ter a noção exato do que irá acontecer. Entretanto, como já havia dito neste preciso momento, vamos precisar trazer a chave do Instagram a partir da Yellow Duck ou também pode ser a partir do InstaFeed. Hoje utilizamos o InstaFeed como exemplo. Assim sendo, vou ao InstaFeed trazer a arte para, ou seja, a chave de transmissão. Ok, deixa eu partilhar novamente a tela para poderem ver passo a passo sem esconder nenhum passo. ok? Insta Feed, criar new broadcast, ok? Copiar a chave de transmissão e voltar rapidamente para OBS Insta, modificar e copiar ou colar a chave. PIS Ctrl V ou copiar e colar Ctrl c ctrl v ok copiei e assim sendo vamos clicar começar começar OBS ok porque tinha optimizado OBS para fazer a gravação apenas não para live mas neste caso podemos sim começar a streaming e este, começar aqui começar aqui e começar aqui vou entretanto ver deve aparecer Daqui o meu sinal vou neste momento deixar de partilhar a tela para não ficar muitas informações. Olá pessoal eu estou a fazer a gravar tutorial para o meu canal do YouTube entretanto indicando as pessoas como podem fazer livestream em várias plataformas ao mesmo tempo sem precisar pagar nada absolutamente nada entretanto eu vou vos mostrar a partir deste momento estou live no Instagram, no YouTube e no Facebook. A partir do telemóvel consigo vos mostrar que na minha página do Instagram, estou aqui, estou live, OK? Deixa eu confirmar o YouTube primeiro, no YouTube cá estamos, conseguem ver também. OK? Conseguem ver daqui estamos live no YouTube também. OK? Estamos Live okay. no YouTube, está a fazer também. retorno já, também aconteceu live no Facebook, aqui no Facebook e começar aqui e começar okay. aqui, conseguem aqui. ver Entretanto, também poder, no Facebook poder, que estive a uh, live, aqui. ok? No entanto pessoal, espero ter ajudado a economizar o vosso tempo e financeiramente poupar na vossa carteira, porque eu tenho visto várias pessoas a fazerem live stream num canal e depois mudar com o mesmo conteúdo para outro canal porque não conseguem fazer ao mesmo tempo ou simultaneamente. Daí a razão de ter decidido trazer e ensinar-vos. Se no entanto aprender alguma coisa com este vídeo deixe-me saber Partilhe este link ou este vídeo para que possamos chegar a mais pessoas e ajudar a mais pessoas a economizarem no um tempo. e ainda não é subscritor do meu canal, por favor, subscreva, carregue no sino, partilhe os vídeos para que isso irá motivar-me a continuar a fazer trabalho desse género. Para hoje é tudo. Até um próximo tutorial. Fui.